Olá, tudo bem? Eu sou William Silva. Hoje aqui, nós estamos no segundo vídeo, né? É, respondendo aos inscritos e alunos, ok? Bom, tivemos aí um, uma boa resposta aí nos primeiros vídeos, né? E eu te convido a deixar aí sua pergunta, tá? sua dúvida, nos comentários deste vídeo, tá bom? E aí eu vou estar selecionando, como eu já disse anteriormente, né? Lógico, sendo perguntas que fazem sentido, né? E vou estar gravando um vídeo respondendo semana que vem, tá bom? Então, é, antes da gente ir para as respostas, né? Não esqueça de deixar o seu like, ok? Se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações, ok? Vamos lá para a primeira pergunta, então. A primeira pergunta é do Dienir Paixão, professor. O acorde da mão direita é o mesmo da mão esquerda? E aí depois ele colocou aqui, mostre como é o ritmo, não, os ritmos, né? Na verdade, é, eu respondi ele já no vídeo, né? Que os ritmos estavam no vídeo que ele fez a pergunta. Então eu vou responder a primeira parte apenas, né? É, sobre o acorde aí na mão esquerda e na mão direita, tá bom? Vamos lá então. O é, que que acontece? Nós temos é, formas de fazer os acordes, tá? E é até bom, porque muito aluno me pergunta isso, porque tem muita gente que vem do teclado tocando assim, tal. Tá, Já falei, né? Em outro vídeo vou repetir, tá? Não é legal tocar assim, por causa desse espaço todo entre uma mão e outra, acaba ficando muito buraco, entendeu? ainda mais para fazer harmonia. Qual é a dica que eu vou dar para você, tá? A respeito disso, ok? Você pega qualquer acorde aqui, ó, Dó Maior. Você vai repetir ele na mão esquerda. E tirar a nota do meio, tá? Vai dar esse resultado, ok? Então, vamos pegar outro acorde. É... Sol Maior, tá? Ó. Você repete ele aqui, uma oitava abaixo. E tira a nota do meio, tá? Por que tirar a nota do meio? O teclado de 5 oitavas, ele começa aqui. Se eu precisar tocar um Dó grave, e eu estiver usando terça na mão esquerda, olha o que, que vai acontecer. O som vai começar a embolar, tá vendo? Vou tirar a terça, ó. O som ficou mais redondo, tá? Ok? Então, basicamente é isso, tá bom? Você vai pegar o acorde igualzinho na mão direita e vai fazer na mão esquerda e tirar a nota do meio. Essa nota do meio, tá, diga-se de passagem, né, é a terça do acorde, tá bom? Ó, fica tudo redondinho, tá? Então assim, o nome disso aqui é posição fundamental, tá bom? É um acorde na posição fechada, né, fechado, porque tá todo comprimidinho, tá? e fundamental porque ele tá partindo da tônica, tá bom? E aí depois tem ele na posição aberta, né? Que nem eu disse, muita gente faz assim, né? Ou assim. Quando você usa esse baixo aqui, 158, um, que o pessoal fala, você deve começar o acorde na mão direita pela terça, tá bom? É isso aqui, ó. ok? E não isso, tá? Aí, quando eu for falar no vídeo mais pra frente agora sobre abertura e inversão, eu explico melhor isso aqui, tá bom? Vamos para a segunda pergunta, né? O Ramon de Paula, ele me perguntou o seguinte, professor, como fazer um dedilhado em um acorde de dois tempos? Vamos lá, Ramon. É, eu vou começar com um dedilhado simples, tá? É, vamos imaginar que a gente tá tocando ao único beleza então o único que é digno de receber então dó sol lá menor tá tô pegando assim para ficar mais fácil tá eu sei que não são esses acordes tá então vamos lá um e 2 e três e 4 e então a gente tem dois tempos no dó dois tempos no sol tá? A partir do momento que você começa a contar os tempos, Ramon, você começa a subdividir melhor, tá? Então eu vou pegar aqui um dedilhado básico, tá? Ó. Beleza? E se eu pegar esse dedilhado aqui, eu já consigo subdividir ele em dois tempos, ó. 1, um, E, 2, E. Tá vendo? Vou pro Sol. 3, E, 4, Vou pro Lá menor. 1, um, E, 2, E, 3, E, 4. Bom, e se fosse invertido, daria na mesma: 1 um, e 2 e 3 e 4. 1 e 2 um, e 3 e 4. 1 2 e 3 e 4. Um, tá? Para arpejar, daria também. 1 um, e 2 e 3. E... Aí só que a gente vai mudar aqui a forma de arpejar para não ficar muito. Então a gente entra aqui, ó. 1 um, e 2 e. Tá? Sempre você vai subdividir as notas do acorde pros tempos, tá? Então, ó. Se você olhar aqui, a gente tem 5 notas. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? E aí, 2 tempos, se eu pegar em colcheia, vai dar 4 notas. 1 um, e 2 e. Então vai ficar sobrando uma nota, porque a gente tem 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então o que eu vou fazer? Eu vou tocar essas duas juntas, entendeu? Então vai dar 1 um, e 2 e 3 e 4, 1 e 2 um, e 3 e 4, 1 e 2 e 3 um, e 4. Sempre você tem que contar esse 1 um, e 2 e 3 e 4 e para você poder dividir as notas do acorde, tá? Nos tempos que você está contando. Ok? Isso porque eu contei colcheia, né? Que vai ser duas notas por batida. Um, entendeu? Vou fazer de lado para vocês. Um, e, dois, e, entendeu? Para você poder entender, tá? É, a terceira pergunta. Rodrigo Gonçalves. Estou aguardando a próxima aula a diferença entre abertura e inversão. Já abriu a mente aí, hein, professor? Opa, Rodrigo. É nós. Ô Rodrigo, vamos lá então. O que, que é inversão de acorde, tá? É... Eu falei agora, quando eu respondi a primeira pergunta, né? Sobre como que se faz o acorde à mão esquerda, né? Se é igual à mão direita. Eu falei sobre posição fundamental, tá? Então a gente tem aqui, ó, um Dó maior, ok? Ele está na posição fundamental, ok? Porque ele começa pela Tônica, Tá? Que leva o nome do acorde Dó, né? Nesse caso, Dó maior, ok? O que, que a gente tem aqui? A gente tem depois mais duas inversões, tá? Essas duas inversões Elas vão trabalhar com notas do acorde, ok? Então eu vou tirar uma mão Vou pegar o Dó aqui, ó Dó maior Ok? Porque ele começa pelo Dó Depois a gente tem Que a gente vai tirar o Dó daqui E jogar pra cá, ó Tá? Vai dar esse resultado aqui, ó. Esse resultado vai gerar um acorde chamado Dó com Mi. Ok? O Dó com baixo em Mi. Que é a primeira inversão do acorde, ok? Se eu pegar esse Mi que estava no Dó aqui e jogar para cá, vai ficar assim. Vai gerar um Dó com Sol, ou Dó com baixo em Sol. Então essas são as três formas de fazer o Dó maior. Dó, Dó com Mi, Dó com Sol, tá? Nesse caso é inversão, tá? E a mão esquerda, a gente tem várias, oportun... várias possibilidades aqui de fazer os acordes invertidos, tá? É, eu recomendo primeiro se estudar aqui, ó. Dó. Beleza? Vai tá, fazer o Dó com o Mi aqui. Ok? E o Dó com o Sol aqui. Tá? Então, essa é a primeira forma que, inclusive, eu ensino no curso, ok? Mas não tem só essa forma de fazer um acorde invertido, tá? Você também pode, é, literalmente, interpretar a cifra do acorde. Como assim, William? Olha, eu vou mostrar aí na tela, aí, ó. Dó, barra, mi, beleza? A primeira nota antes da barra, que é o dó, o C... Significa que vai ser o acorde que você vai tocar com a mão direita Pode ser um Dó aqui ó. Ok? A segunda nota, depois da barra É o baixo que você vai fazer com a mão esquerda Baixo Pode ser uma nota Pode ser um baixo oitavado Ok? Ou pode ser aquela inversão que eu fiz, tá? Daria aqui por quê? Porque ó, se você olhar, a gente tem um Dó maior aqui, e eu só pus o baixo aqui, tá? Então Dó com Mi ele pode ser feito aqui, Dó com Mi pode ser feito aqui, Dó com Mi pode ser feito aqui. Vai depender da forma como você distribui. E aí essa distribuição que eu estou falando para vocês aqui, ela já se chama abertura de acordes. Por que abertura? Olha que legal. Eu não falei pra você que você pode interpretar, por exemplo, fazer um Dó aqui e um Mi aqui. Dó com Mi, tá? Hoje a Thaís, que é minha aluna lá do grupo VIP, eu acho que 4, ela me perguntou por que, que eu fiz o Lá menor com baixo em Sol aqui e aqui, no tutorial que eu lancei hoje. Justamente porque eu interpretei literalmente a cifra, entendeu? Lá menor com baixo em Sol. Poderia fazer aqui também. Entendeu? Mas não quis. Mas poderia fazer aqui, ó. Daria certo. Tá bom, Thaís? Então, eu não preciso, literalmente, inverter todo o acorde, tá? É bom eu saber. Tá? Por quê? Por causa das aberturas. O que que acontece? Eu não fiz o lá menor com baixo em, em sol aqui? Vamos voltar agora pro dó. Então, a gente tem um dó aqui, tá? Como eu tenho conhecimento das inversões do dó... Eu consigo que trabalhar melhor as minhas sonoridades, tá? Aí já é onde entra a abertura, tá ó? Por isso que esse acorde aqui, ó, a gente não chama ele de invertido. Por quê? Porque ele começa com dó, tá? Então o baixo está em dó, dó, sol, dó, mi, sol, dó. Isso aqui é um dó maior, ó. entendeu? Não é um acorde invertido, ó. apesar dele ser diferente desse. O som é o mesmo E aí a gente tem uma outra situação Que é o quê? Muitas vezes a gente pode fazer o Dó aqui também ó. Tá? Ó. Tá vendo? Olha, eu pulei o Mi aqui E comecei o Dó com a mão direita Pelo Sol Sol, Dó, Mi Isso aqui é uma abertura de Dó maior, tá? Não é uma inversão Ok? Só seria uma inversão se eu começasse pelo Sol, aqui é Dó com baixo em Sol, ok? Agora aqui é Dó maior. Então, aqui é uma inversão. Aqui é uma abertura. Pegou? Aqui é uma inversão. Aqui é uma abertura. Vamos pegar outro exemplo, tá? É, aqui é uma inversão, ok? Ou aqui é uma inversão, tá? Que é um acorde invertido. Aqui é uma abertura, abertura, abertura, abertura. Por que abertura? Porque apesar de eu estar invertendo a mão direita, a esquerda continua na tônica, ok? Então tudo isso: Dó maior. Dó maior, Dó maior, tá? Abertura. Agora vamos para Dó com Mi. Dó com Mi, Dó com Mi, Dó com Mi. Então isso aqui já é inversão. É sempre essa diferença que vocês têm que entender, tá bom? Inversão é quando o baixo começa em outra nota que não é a tônica, ok? Abertura é quando a mão esquerda, a mão direita, né? Ela não começa pela tônica, tá? É diferente, tá? Então assim... É, o baixo está em Dó, tá? mas nem sempre começamos pela tônica na direita, ok? Ah, mas por que, que eu devo saber isso, William? Porque muitas frases de música começam com uma abertura diferente. Ó. Tá vendo? Sol maior, Dó com baixo em Sol. Então, ó, vocês vão ver que eu fiz isso, por quê? Porque a frase da música, ó, ela pede que eu use uma outra abertura na mão direita, tá bom? E aí, ó, quando eu caí no, no dó com baixo em sol, eu também não precisei inverter para cá, entendeu? Eu já emendei com o que eu tava, tá? O nome disso aqui já é outra técnica que é encadeamento, tá? Que é procurar o caminho mais curto, Ok? Bom, eu acho que é isso, tá? É... Fica aí o meu convite, tá? Para você que ainda não, não estuda num curso aí, não tem um professor, venha ser o meu aluno, ok? Porque isso aqui que eu estou fazendo é o dia a dia dentro do grupo VIP de alunos, tá? Aí a gente passa o dia respondendo aluno. Hoje mesmo eu gravei um vídeo para explicar um exercício para uma aluna, entendeu? Isso aí rola tudo dentro do grupo VIP. Como eu falo sempre, né? são conteúdos exclusivos. Esperando você com acesso por tempo ilimitado, ok? Clica no link aí, vem ser meu aluno, ok? E não esquece tá, de deixar a sua pergunta para o vídeo da semana que vem, ok? Eu vou parar por aqui, tá bom? E eu espero que Deus abençoe vocês aí, em nome de Jesus, e até o nosso próximo vídeo, tá? Tchau!